Quer dizer que, além de você encontrar, você não deu carona pro seu ex? Nossa, não é nada disso que você tá pensando, deixa eu explicar. Meu Deus, tô começando a achar que eu falei besteira, né? Eu tá falei demais. Você, colega, quem é? Tá pra tirar a mão de mim? Tá pra você também. Gente, é sério isso? Eu falei alguma coisa que eu não devia? Tá falando! Ah, já sei. Você é o namoradinho do Henrique, não é? Ô garoto, vem cá, dá licença. Dá licença. Calma, calma. Eu tô bem, eu tô bem, gente, calma. Só vou falar com ele. É Tudo bom, prazer? Eu sou o Ian. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou que você tava com dois amigos lá dentro do bar, né? Que maravilha, que bonitinho. E deixa eu te perguntar, por que diabos você saiu lá de dentro? Você veio fazer o quê aqui? Já não tá satisfeito que você jogou uma merda aqui na mesa, uma intriga? E já instalou o caos aqui, não? Por que, que você não volta lá pra dentro? Você tem duas opções. Uma... Você pode voltar com livre, espontânea, vontade. E a segunda, você pode voltar, olha que maravilha é essa, no meu modo de transporte. Com uma voadora que eu vou chegar dentro da sua casa. Calma, Oi, gente. gente. Volta pra não seria? Tá dando a piorar as, as seria, você não viu nada ainda. desaparece. Sim. Só um pouquinho. Calma, Calma gente. Só gente só louca. Aí. Louco, né? Louco, tá doido? Calma. Ah, Aba. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mano, tá. Deixa eu te falar o que eu aconteceu. Só preciso... gente, deixa... Eu só Não, Rafa, espera. Rafa! Ah. Merda! Henrique, vai atrás dele! É, vai conversar com é. ele. Você vai lá e explica tudo pra ele. Se puder, volta e explica pra gente também que não entendeu nada, como que o seu Engel de Belo Horizonte apareceu Isso, ali. vai lá, conversa com ele. Poxa, hoje é um dia pra gente comemorar. Não vamos deixar nada nem ninguém atrapalhar isso, por favor. Já vamos. Pô. Rafa! É, gente. Noite movimentada essa, hein? Hum. É normal. Normal? O que, que você e o Pablo que tá saindo com a gente hoje pela primeira vez vão pensar disso tudo? Ah, por mim tá de boa. Acredito que se fosse comigo seria muito pior. Hum, gente. Não tem como, porque já, tudo que aconteceu vocês vão pensar o quê? Um bando de malucos, né? E, e, Marcos, também para com isso, vai, não paga de doido. Eu, hein? É bom pros dois, aí, né? acostumando, que pra sair com a gente é isso aqui, tá? De vez em quando, amor, rola um barraco, cada cara barraco é um flash. À noite, de vez em quando, fica assim, incontrolável. Pô, também não tive, Eu não tive culpa, né? não teve jeito. Você viu o jeito que esse cara chegou aqui falando com uma autoridade, com uma ousadia? Eu, o que ele tá pensando que ele é? Olha, eu vou logo te avisando, tá? Não me deixem entrar dentro calma. desse bar. Porque se eu entro, eu vou fazer mágica. Eu vou fazer garrafa, calma, voar. Você vai calma, ver calma. Respira. É... Então, vamos beber, gente? Eu não adoro. Tinha... sério mesmo. Vai, gente, de boa. Pra minha noite já deu. Vai. Então, então, vou pagar vai. conta. Ah, tem que ter, né, gente? Poxa, Rafa, me desculpa. Vamos voltar pra mesa. Foi um detalhe tão sem importância pra mim, um detalhe tão pequeno que eu nem lembrei de contar. Eu não fiz com maldade. Então agora você encontrar o seu ex e dar carona pra ele é um detalhe pequeno. Pra mim, sim. Sabe, eu tomei um susto, o cara correndo, falando que tava sendo assaltado. Aí ele veio na minha direção, quando eu vi era o Lipe. Imagina o susto que eu tomei. Ainda mais vendo que era o meu ex-namorado. Um cara que eu não via há um ano. Mas que estranho né, uma cidade tão grande como o Rio de Janeiro, ele encontrar você. Justo você. Sim, eu sei. Mas eu não fiz por maldade, eu dei carona pra ele só pelo assalto. Confia em mim, eu não fiz por maldade. Sério, eu confio, eu juro que confio, mas pensa na minha situação, você coloca no meu lugar. Eu fiquei sabendo isso da boca dele numa mesa cheia de gente Henrique. Pensa como é que eu tô me sentindo. Eu imagino, mas o Lipe é um ex que pertence ao passado, e é lá que ele vai ficar. Não deixa ele assombrar o que a gente tem, por favor. Tá, tá bom. Desculpa. Eu só fiquei nervoso, mas nessa hora também a gente pensa um monte de besteira, né? Ainda mais depois disso tudo que eu tô vivendo com os meninos... Você nunca vai se decepcionar comigo. Sabe por quê, Rafa? Olha pra mim. Rafa, eu tenho medo de perder você. Agora vamos voltar pra mesa, vai? Aproveitar o resto da noite que a gente tem. Vamos. Tá, vem. Tá, vamos sim. Pode ir. Para com isso, vem. Eu achei que você fosse chamar o boy e fosse todo em casa com ele. Não, né, amigo. Primeiro encontro... E eu nem te conto como é que foi, o nosso beijo foi uma loucura. Mas outra hora que falo isso, tá? Agora eu preciso realmente seguir, ir com ele, Vamos aos poucos, né? Olha, nunca transar no primeiro encontro, né, seu tá Como <risos> se agora você fosse o quê? Pura? <risos> né? Agora virou o quê? anjinho do senhor? Não, amigo. Eu não sei se ele também ia querer, né? É? Tá. Enfim, mas se quiser, as portas estão abertas, tá bom? Não, amigo, deixa pra um outro momento, agora não. Eu quero conhecer ele legal. E outra coisa, não trouxe nem camisinha. Não. Ah, meu amor, isso lá em casa deve ter pra mais de 200, <risos> mas tudo bem. Faz do seu jeito que eu tô te apoiando, tá? tá. Beijo. vai com deus também, Ó, se cuida deus. e desde que eu dou seu beijo no rafa é, eu vou, vou tentar dar uma peço, olhadinha não. pra ver como que eles estão tá, tá indo que ele já tá lá me esperando tá então tá bom beijo Beijo, gente tchau tchau, tchau a... Beijo. se cuida ô oh, Leila vamos pra casa ai vamos Ian, amanhã eu tô querendo acordar bem cedo eu tava pensando em procurar uma terapia ocupacional Sei lá, alguma atividade, yoga, hum. meditação, alguma coisa pra ocupar a minha mente? Ó, oh, pra mim a minha melhor terapia é o teatro. Gente, me divirto tanto brincando de ser outras pessoas. Eu esqueço de todos os problemas. Você foi chato, você não tinha me dito nada. Eu e o Ian. Ah, Inclusive a gente estreia um espetáculo novo daqui a algumas semanas. Hum. Trata de comprar o nosso ingresso. Ah, lógico que eu vou comprar, poxa. Vai ser um prazer assistir vocês lá. Olha lá, ó. Oh, o Rafa Henrique. Ai, oh, meu Deus. Ah, que bom que os pombinhos se acertaram, <risos> né? Mas que isso, vocês já vão embora? Então, a gente achou que vocês não fossem voltar, a gente acabou pedindo a conta, ah, também não tinha clima mais, né? É, o Marco já foi até pra casa. A Rafa, mas ele te deixou um abraço, viu? Ele rejeitou a minha carona e a carona do Ives, pra poder ir andando um pouquinho com o. Ah, hum. Mas a gente vai estar indo pra casa, né, Leila? Claro, até porque eu não aguento mais ficar aqui só segurando vela de tanto casal. E só homem bonito, né? Ei, Leila, eu também tô sozinho, hein? Ó, a é. vela aqui, ó. Dá a vela, sai de E para, né, que você é linda. Maravilhosa. Ah. Aqui é cheio de gato, cheio de boy. Ah, eu reparo, de repente algum te agrada. Uhum. Na verdade eu confesso que eu não tô focada nisso, sabe? Eu já dei uma segurada no freio faz tempo, eu não consigo nem reparar com os homens à minha volta. Ah, vai reparar, vai reparar, vai reparar, sabe por quê? Eu vou pegar, eu vou te levar no watching game, ver que o Edson tá por aqui, meu bem, que ele tá jogando. E você vai ver, você vai entrar comigo na gaiola. Ai, meu amor! Minha. Você vai sair de lá, você vai ver jazguer em tudo. Espera é. ele voltar, vai com ele. Ah, Você tá ficando, aí. você tá ficando, aí, que ah, que bonitinha. Mas você com ele, amor, porque se eu for com ele, eu só eslogemado, vou preso, porque eu vou matar uns 600 piados de lá dentro. Por quê? Porque é? tá me dando dor de cabeça, porque os boys vão tudo pra cima dele. Não, meu bem, e que isso, a gente vai sozinho, né? A gente podia sair ah, daqui, inclusive lá, rebolar a raba até o chão. Ah, tô é a programação é. Isso não, porque é. O, clima, o clima acabou, tá vendo? Não, mas já que vocês estão bem, já tá é outro clima. Exatamente. Entendi. Você mas... é sempre sempre ciumento, assim? Oi? Você é sempre ciumento. Nada, ah, oi, gente. Para, vocês querer fazer agora interrogatório comigo. Oi, Víja, melhor deixar ir. É, é melhor gente, a gente se despedir e É bom que aí, nada melhor do que fazer as pazes numa briga, né? Vai que vocês deixam a imaginação fluir. <risos> e vejam, é melhor... vamos brigar também. E... gente. Ai, <risos> para, seu louco. Tá, tá bom. Zo... gente, falou falando sério, falou voltar sério. mesa. voltar pra mesa. Não, não, pra mim. não é sério, gente. É melhor a gente ir pra casa. Já já, ah, só, já, enfim. <risos> que horas são? tadinho tá se relal, tá desorientado. Tá. Ah, Bora então. Vamos embora também. Não, tá então fica mas olha, Rafa, parabéns pelo e... vestibular, viu? Obrigado. Tchau, Henrique. Amei! Gente, é... Hum. Bom, já que... Tchau, Rafa. Tchau, Tchau. A Henrique, hum. beijo, viu? Cuidado hum. aí com o Rafa. Tô de olho no senhor. Tchau, tá? tchau, tchau. Já que é, que é só eu e o Rafa, tchau, meninos. Tchau, Bom, tchau, desculpa, tá? Tô deixando. Obrigado, desculpa mais uma vez pelo que hum. isso, Tchau, só Vamos falar calma, rapidinho. Na próxima vez vai ser no meu restaurante, quer dizer, no restaurante que eu trabalho. Aí eu quero todos vocês lá, mas a gente pode fazer social na casa também. Maravilhoso, é. maravilhoso. pelo menos mesma social na sua casa não vai aparecer ninguém desagradável. É, exatamente, é. porque, porque você paciente, tem a porta da chave é. aí não, não tem como... Volta Vambora, gente, quer Vambora. Tchau. Tchau. Tchau. Oh, Ai, yeah. Você não quer? Eu quero, você? Ah, eu nunca vim, né? É bom pra gente ver também, conhecer como é que é. Conhecer. Lá dentro eu te mostro, tá? É. Vamos entrar logo. Vamos. Eu moro ali. Olha, a minha mãe é meio complicada. Senão eu super te levaria lá pra dentro. Não, tudo bem, não quero causar problema. É, confesso que entrar não seria uma má ideia. Né? Olha, a minha mãe deve estar dormindo. Mas assim. Não, não, eu não tudo sei... bem. Melhor não. É, se depender de mim, a gente vai ter muitos encontros ainda juntos. Gostei de você, gostei de seus amigos. Você sabia que é difícil ter amigos como os que você tem? É, eu sei. Por isso eu valorizo os meus. Eles são muito importantes pra mim. Eles são os meus pilares. São os que me encorajam, são os que me inspiram. De verdade. Sem meus amigos eu não sou ninguém. <risos> Muito bonito isso. Guarde bem essa amizade, tá? Porque quem tem amigos tem tudo. Sim. Agora eu vou chamar o Uber aqui que eu preciso pedir esperar. Pede aqui mesmo que eu vou ficar com você. Não vou deixar você sozinho, né? A gente tá no Rio de Janeiro. Isso é verdade. Mas se acontecer um problema você me protege, tá Hum. Deixa eu ver, eu protejo. <risos> Pronto. Entregue. Caramba, eu... É estranho, né? Eu tô aqui assim, com o meu chefe. É muito estranho isso. Não, eu... Aqui eu não sou seu chefe, né? Ah, não? Não. Não, e não é mesmo, não é mesmo. Lindo desse jeito, sem aquela roupa social, sem, sem aquele cargo, sabe, de gerência, aquele poder, não é mesmo. Eu fico achando muito legal isso tudo que tá acontecendo, sabe? Assim, você é tão. tão gatinho, tão delicado. Doidinho, Não, doidinho não. Tá um pouco. um pouco tímido, tá, mas doidinho não. O destino reserva cada coisa pra gente, né? Ah não, deve ser, né? Deve ser. Não. Com certeza, é. Eu tô curtindo tanto isso tudo. Poxa, a gente podia né? ter um pouquinho de mais de tempo pra gente conversar, trocar mais uma ideia e tal. Eu também tô curtindo muito. Assim, apesar dos... dos relacionamentos que eu tive, passados, eu também acho que vai ser legal conhecer uma pessoa bacana, legal, assim como você. Eu topo. Então tá bom. Boa noite, acho que você deve ir pra sua casa porque amanhã a gente tem trampo. Uhum. E a gente se vê lá, né? Tá bom então. Ah, gente, só mais uma coisa. É... Será que a gente pode deixar isso só entre a gente? É porque assim eu não tô preparado ainda para as pessoas, sabe, me encontrar no corredor e eu escutar elas cochichando pelas minhas costas e vou ficar um pouco sem graça. Pode ser? Pô, eu acho bacana isso. Tipo, a gente pode fazer, tipo assim, adolescente, uhum. sabe? Quando tá namorando escondido assim, acho que vai ser bem legal. Peraí, mas a gente não é adolescente. Ah, ah, ah tá, foi o ah, exemplo que você tá. deu, né? Ah, é. Boa, é, boa. Tá, tá bom, tá bom, eu vou... Eu vou indo então, tá? Não, tá bom, boa noite, gatinha. Boa noite, chefinho. Quer dizer aí, bicho. É melhor. Ô, <risos> Nando. Você não tá esquecendo de nada, não? Quando a maré está em alta E não há nada para inundar o vazio Tudo gira em câmera lenta O fundo não parece ter fim E de... tudo showzinho só pra você agora Hermes, pelo amor de Deus, não atende isso. De deixa tocando. Olha pra mim, ó, oh, oh, foca aqui no meu olho. Não atende não. não, olha pra cá não. Não sai do meu campo de visão, Hermes, continua. Hermes, vai, continua, tira essa cueca, co... vai, Falou. vai logo. Isso, vai. Eu não acredito, nisso. Amor, eu preciso atender. Estrutize. Amor, é meu treinador. Ai, ah, o, o seu treinador te ligou nessa hora? Ah, eu não tô entendendo mais nada. Ah, gente Manda matar esse homem, pelo amor de Deus! Amor, espera só um pouquinho que a gente volta de onde a gente terminou. Pode esperar? Ah, Tem outra alternativa? Não sei esperar? Posso fazer outra coisa? Não sei esperar? É... Eu prometo Entendi. que a gente termina o que a gente começou. Tá bom, vai atender o telefone, Hermes. Vai atender. Vai atender! Oi? Isso, gente. Pelo amor de Deus, na hora de botar cereja no bolo, eu perdi a festa! Ai, que ódio! Eu, eu vou perder as tripes com esse treinador. Eu, eu me conheço, eu me Olha aí, no meio da madrugada, acho o dedo. O um dedo! Ah, todo dia, também, também. Ai, que tô. que que ódio. Ai, não não sei, você tá distante. Você tá bem? Nada, só o pensamento longe mesmo. Melhorar aí. Amor, desculpa, tá? Era o treinador mesmo. Ó, oh, tava perguntando se eu posso ir lá em São Paulo pra fazer uma peneira. Porra, falou pra cacete. Amor, você tem que me lembrar que tem uma visita sua aqui, tá? Porque eu fui andando descole que ela me viu. Imagina se eu saio pelo lado do banheiro. Amor, vamos terminar o que a gente começou. Amor. Eu não acredito que você dormiu. Desculpa, tá? Hum. É o queridinho da professora agora. Virou até protagonista. Tá? Como se ser protagonista fosse a melhor coisa que existe no mundo. O que, que é, gente? É mais texto, é mais responsabilidade, é mais falta de tempo, é a professora aqui no meu ouvido, ó. E hoje vocês viram, né? Eu tava atacada. Eu vi ela atacando uma cadeira lá em cima daquele palco, viu? Vai vendo. Tá, me fala, quando é que a Michelle não tá atacada? Não fala Ai. o nome dela, porque senão ela aparece, ela brota, ela sai da fumaça, ela sai da sombra, ela vem do bueiro, pelo um amor de Deus! Caraca! Ah, bonito! <risos> Os três confabulando como sempre. Qual é o plano agora? Dominar o mundo? É isso Acabou, mesmo! É isso, professora? Não, a gente não quer dominar o mundo, não. A gente esquece. Ainda bem. Se porque falta pra vocês dominarem o texto, dominarem o palco, dominarem as suas ações. Por que vocês não fazem isso? Ian? Eu. Você tem muita responsabilidade nessa peça. Aliás, o trio, tá? Vocês vão ajudar ele nessa. Inclusive, fala pro projeto de Anitta também, Oswaldinho, que também tá nessa, que tem que dar o sangue pra essa peça, tá? Inclusive, vamos ter ensaios extras durante a semana. Tá ok? É, Michelle, então, é porque eu não posso... O quê? É porque eu não posso. Fala com ela. Porque eu não posso. Não pode o quê? Ensaiar mais por causa do meu trabalho. Você trabalha? Obrigado. Trabalho. Então você passa na recepção e informa os seus horários, porque a gente concilia os ensaios. Tá, assim, tá né? ok? De tá agora? Hoje, garoto. Ah, não é, agora? Não agora, não. E estudem. Estuda. Vida de ator é estudo, é estudar. Tá. É sempre estar tá ensaiando, sempre estar tá estudando. Não deixem de estudar, ok? Tá, ah, professora, tá, a gente tá, vai, tá, vai, lá, vai, vai seguir vamos. o seu conselho direitinho, né? Inclusive, Ian, uh, passa na recepção também para pegar os horários da sua ação que ficou de pegar, Inclusive, o, o Luca e o Nando podiam ajudar você nessa ação. Tem a cara de vocês. Ah, ação? Ah. Que ação? Depois eu te falo. Luca, ah, se informa. Procura saber, fica informado, procura o Ian. Vê bem que você não tá se informando de nada, né, Lucas? Se informa, procura saber, dentro da escola. Ian, passa pra ele, por favor. Eu vou passar. Tá bom? Posso ir embora? Pode ir. Pode ir então deve. até a próxima ensaio, viu, gente? Até mais. Tchau. Até a próxima. Tá. Tchau. Tchau. Você tá linda, tá? Tá por Obrigada. Ai, desculpa. Que ação é essa? Ação, a gente, né? olha só, eu adoraria ficar pra saber que ação é essa, mas eu já falei que ia chegar atrasado pelo ensaio e eu não posso chegar mais atrasado no trabalho, tá? Beijo, tá. gente. Fica com Deus, Deus, Deus, tá? Eu te passo tudo depois. Tá, Bando. beijo. Tchau. Não, dá um beijo também, é, hein, tchau. tá Tchauzinho, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, Cuidado, hein? Mas e aí? Essa ação aí, vai rolar dinheiro? Nossa, mas como que você é mercenário, né? Dinheiro na mão, cueca no chão. Vambora que eu te conto no caminho. Não, é terrível. Mas eu é topo. Se ela me chamar, eu é topo. É ser bacana ficar com a camisa do colégio lá, divulgando as aulas. Até porque vai ter umas gatinhas lá, eu posso jogar o meu charge. <risos> que gatinha, Luca! Pelo amor de Deus! O que, que tá faltando, cara? Logo, logo você vai se descobrir gay, sabia? É, de tanto você falar, é capaz de eu me descobrir mesmo, né? Eu sei disso. Rafa? Desculpa aparecer assim, tá? Mas... É que eu tô com uns problemas, queria conversar... Será que rola? Claro! Ó, oh, ó, oh. esse daqui é o Rafa, meu amigo. Esse daqui é o Luca que faz aula comigo. E aí, beleza? É, para. <risos> Já é, né? Ian, é, eu vou descer de busão, tá? Fica aí conversando com ele. É, até a próxima aula. Não esquece de me colocar na ação, não. Depois que eu furei com a Michelle. E... Você sabe, né? Tá, tchau, fui, gente! Tchau. Tchau, Luca! Então, não é nada demais, mas tô com as caramelas na cabeça. Não sei o que fazer. Ok, bem, vamos conversar. Eu só não entendo porque que ele não me falou desse relacionamento, sabe? Poxa, ainda mais que era recente. Um ano, Ian, um ano. Um ano é recente, né? E Rafa, dependendo do ex, 10 anos vai ser recente. Até porque ex bom é ex morto, cremado, com as cinzas jogadas do alto da montanha, dentro do vulcão assim, em atividade. Mas assim, falando sério mesmo. Eu não acho que o Henrique seja capaz de fazer uma coisa dessas com você. É, mas o Fabrício também era assim. Né? Não! O Fabrício era sonso! O Henrique não. O Henrique, ele é... Ele é mais centrado, ele é mais maduro, entendeu? Ele é mais homem. E outra coisa, amigo, agora falando sério. Não fique com isso na cabeça não, senão vai te fazer mal. Ontem, depois do bar, a gente até tentou transar, sabe? Mas eu não consegui, eu simplesmente travei. Eu juro que eu tentei, mas não foi. A gente passou a noite inteira conversando e ficou nisso. Uma longa DR. Mas amigo, a vida de quem namora é isso. Uma longa e eterna DR. Assim, não, não pira com isso não, sabe por quê? Só não deixa que uma fagulha acabe incendiando o seu relacionamento pra sempre. Sei lá, eu sou tão seguro, o Henrique é tão bonitão e... Ih, amor, bonito por bonito você também é um gato, tá? Eu só tô em cima do muro e é um lugar onde não quero ficar. Tô de cabeça cheia, cheio cansado de simplesmente falar e não fazer nada. Mas hoje. Eu vou até o restaurante que o Henrique trabalha pra gente jantar, só eu e ele. É uma surpresa, mas. Vou tentar deixar as coisas seguirem um o fluxo natural. Faz, muito bem. Celular, vai lá, curte o boy. Pensa no seu namoro, na faculdade. Pensa em você. Não fica seguro não, sabe por quê? Aquilo ontem no barzinho foi só um faniquito de um ex que não te ameaça em nada. Sem noção completo. Desculpa, tá? Eu aqui te enchendo com as minhas coisas e você já deve estar todo pilhado por causa da peça nova, né? Então, uma vez um amigo meu me disse que estava com problemas. Eu simplesmente guardei os meus no bolso e vim para poder ajudar. Olha só, amigo. Nós, amigos, estamos aqui para isso, tá? Eu vou cuidar de você pelo resto da minha vida, eu juro. E tem mais... Por que, que você não vai lá pra casa e não almoça comigo e com a Leila? Hum, hum, hum. pode fazer bem. Almoço sim, por favor, vamos logo, porque eu já tô morto de fome. Ai, larga de ser folgado. Por que, que você não entrou, não me ligou? Eu mexi no celular agora, e vi essa mensagem. Na verdade, eu vim rapidinho. Fico do trabalho pra te dar isso. Ai, que linda. Pra dizer que você é incrível, hein? tô é. com saudade. Seu maluco. Eu dizendo que me amava me esqueceu rápido, né? Fabrício, vai viver sua vida e me esquece. Você não vai me dar uma chance, Marcos? Você ainda tem dúvida disso? Olha seu estado, olha como é que você tá. Vai procurar alguma coisa pra fazer, vai trabalhar. Você tá ferindo a bebida. Procura alguém que se importa com você. Porque depois do que você fez comigo, eu já te esqueci faz tempo. Você vai voltar pra mim, Marcos. Nem que pra isso eu tenho que fazer uma besteira. Tá? Imagina se meu chefe aparece aqui e vê que a gente tá junto. então Seu chefe. É, meu chefe. Aqui. Ele. Não interessa. Não interessa. Tá, isso aqui é um banheiro público, tá? a gente As pessoas estão passando aqui fora, imagina se pegam a gente. Sim. Essas transas casuais da gente podiam acontecer lá na minha sala, mas você fica embaçando. Sua sala, seu local de trabalho, tá? A gente tem que parar de ficar se agarrando aqui dentro. Por mim, a gente vai pra minha casa ou pra tua, se bem que na minha... Não, na minha os meus pais iam matar a gente, é melhor é. na tua mesmo. Ah, eu vou dar um jeitinho, mas deixa eu te falar uma coisa. E a gente precisa sair agora porque você tem uma reunião e eu também. E eu mesmo. Tá, então tá. A gente se fala mais tarde. Posso achar reunião? É demais, né? é, é, é, é. Mas o já vai sair. E, e quem vai me eu falando, Hermes. Então aquele treinador de sequestro. O que ele tá fazendo é sequestro, tá? Ah, vem cá, eu queria te mostrar. Hermes? Caderno de esporte do Jornal Manhã Carioca. Você me concede umas palavrinhas? Claro, mas sobre. Então, tem se dito muito sobre uma possível contratação para a Seleção Brasileira de Futebol de Salão. Tem até quem diz que você poderia trocar os gramados pelas quadras. Pode mesmo acontecer? Então, sobre isso, infelizmente, eu não posso comunicar vocês agora, porque é, não tem nada definido ainda, mas eu prometo para todos vocês, uhum. tá? Que querem saber dos canais de esporte, dos jornais, que eu vou falar logo mais sobre isso, tá bom? Muito obrigado. Vou ficar na sua cola, hein? Ah, pode deixar. Eu esqueci meu celular. Já volto. Tá. Francamente, eu esqueci o celular. Esse rapaz tem um futuro promissor. Só se fala nele nos últimos dias logo, logo ele tá despontando pro mundo. Ian? Vinícius! O que, que você tá fazendo aqui? Eu sou repórter de um jornal aqui do Rio. Ah. É, vim cobrir uma informação com Hermes. O cara tá jogando muito. Você acredita que tem gente de, de clube alto de olho nele? Jura? Eu nem sabia. Caramba, quanto tempo, hein? Hum. Poxa, eu fui e voltei do Canadá, nunca mais soube do seu paradeiro. Pois é, eu sempre tive por aí. Hum. Bom te ver, Vinícius. Até mais. E aí, vambora? Hum. Peraí. Vocês se conhecem, é isso mesmo? Eu não tô esperando o cliente não, amiga. Tô esperando o Ian. Ele tá aqui perto. Ele tá uma quadra aqui com Hermes. Já tá chegando. Hoje eu vou dormir com o Pavel junto. Sim, nossa primeira noite juntos. <risos> Temos. A gente tem que ser feliz. E faz o mesmo, olha, prepara um jantar pro namorado, usa naquela lingerie, tá? Arrasa, hein? Pode deixar que eu te aviso. Tá bom. Sua xereta, tchau. Ai, gente. As portas do inferno e soltou os ex que a gente teve. Não, o primeiro foi o ex do Henrique. E agora o meu e ainda por cima repórter. Entrevistando o meu atual. Não, isso não tá acontecendo. Já vi tudo. Só falta os dois se tornarem amigos e eu tenho que passar o resto da minha vida servindo cafezinho pros dois. Ai, meu Deus! O Floral disse pro Hermes. Hermes, não é melhor a gente ir embora? Porque, ó, o Marcos tá esperando. A gente tem que buscar ele, né? Ah, vamos sim. Mas que bom que meu nome tá todo nessa mídia aí, mas não que seja tudo verdade também. Não se preocupe, tudo fatos de verídicos. Eu mando até o link pra vocês depois. Claro, claro. Vou agradecer muito, tá? Vou nessa. Valeu. Obrigado. Vamos, cara? Vamos. Yeah. Vamos te rever, viu? Bom te ver também, Vinícius. Oh. não acredito. O cara que eu tô perseguindo é amigo do Ian. Ai não, a sorte sorriu pra mim. Sorriu não, gargalhou. Ai Ian, isso vai ser a minha galinha dos ovos de ouro. Com licença, desculpa incomodar, você poderia dar uma olhada minhas coisas? Só pra mim dar uma dergolir rapidinho? Ah claro, pode deixar aqui. Obrigado Nada Ua, Muito obrigado, viu Eu Tava louco pra dar esse mergulho mas eu fico meio com receio de deixar minhas coisas aqui, ainda mais sem ninguém olhando, né? É verdade, é bom não facilitar. Muito prazer, eu sou o Érico. Prazer, eu sou a Leila. Posso te fazer uma pergunta? Não é estranhe não, não é nada pessoal, é mais pelo lado profissional. Você é modelo? Viu como não é difícil me esbarrar com você? Se eu me matricular na mesma academia, ninguém pode falar nada. Não tô fazendo nada demais. Tô? Ficou calado de repente, o que que foi? Foi nada não, tô só pensando um monte de coisa. Uhum. Eu não podia falar muita coisa pra aquele repórter, é por isso que eu fingi que não sabia de nada. Ah, então era todo truque! Seu cachorro, você acabou me enganando, sabia? <risos> ah, eu sei que eu tô sendo muito especulado, Ian. Meu treinador até falou pra mim não comentar isso com ninguém. Porque pode gerar muitas especulações e pode atrapalhar no meu possível contrato. Em qualquer deslize eu posso botar tudo a perder, entendeu? Pode ficar tranquilo. Nada vai atrapalhar esse contrato. Você já vai assinar isso e vai dar tudo certo. Ninguém vai atrapalhar, viu? Eu tô muito confiante. Ó, oh, a gente passa pra pegar o Marcos, depois eu preciso passar no supermercado. Não me deixe esquecer. Aí ah, compra sorvete? Deixa de comprar essa sorvete. Eu deixo sempre. Tá bom, eu compro. Aqui, vai adiantando aí, pega o telefone, vai ligando pro Marcos, já tá chegando. Tá, ah, tá bom. Não, eu não sou modelo, nem tenho pretensão, eu preciso ir embora. Ei, Espera me entenda mal, eu não quis te passar uma cantada barata. Ah, sei que você pensou nisso. A verdade é que eu sou fotógrafo e eu fotografo homens, mulheres, crianças para diversas campanhas. Ah, eu entendi. Mas eu não tenho perfil para esse tipo de trabalho, não. Oh, muito pelo contrário, viu? Você tem um perfil excelente. Olha, eu não vou me estender muito, não. Afinal de contas, eu vim aqui só dar um mergulho. Mas eu adoraria tirar fotos suas e apresentar para possíveis clientes. Olha só, vamos fazer o seguinte, pensa, vou deixar meu cartão com você, se você achar que é uma boa ideia, você me liga. Ó, oh, qualquer momento, dúvida, a qualquer hora, eu tô à sua disposição, tá bom? Boa praia. Demorei? Ai, Rafa, que susto! Já tava quase indo embora, achei que você não vinha mais. Ah, desculpa. Eu tava fechando uma festa pra esse fim de semana. Que ótimo. E falando nisso, você bem que podia ir comigo, né? Vai se ocupar. Eu não consigo te pagar muita coisa, mas posso te dar uma graninha. Ah, não é nem por isso, é porque eu nunca fiz isso. Eu acho que eu vou mais te atrapalhar do que te ajudar. Claro que não, nem né, boba. Eu vou ter sua companhia, você vai ter algo pra se ocupar. E olha, pensa direitinho, tá? Você tem quatro dias pra me dar a resposta. Tá bom, Rafa, eu prometo que vou pensar com carinho. Agora mudando de assunto, hum. e o boy que tava aqui? Você acha que eu não vi? Eu vi. Sim. Era alguém conhecido? Não, eu não conheço ele. Ele veio dar um mergulho, pediu pra vigiar as coisas dele, hum. depois me disse que era fotógrafo, falou que eu tinha perfil pra fazer umas fotos, me deu o cartão e foi embora. Mas isso é ótimo, não é? Bom, eu acho que isso é ótimo, né? Mas depois a gente fala disso. Eu tô muito afim de na água, o que, que você acha? Não, a água deve estar super gelada, Rafa. Mas é rapidinho, pelo menos molhar o pé. Tá bom, você me convenceu. Vamos? Tá, vamos. Vamos! Calma, pera aí, Já Marco, Fabrício, o que, que você está fazendo aqui? A gente precisa conversar, Marco. A gente não tem mais nada para conversar, Fabrício. Olha o seu estado, olha como você tá, vai para casa. Você bebeu mais? Marcos, eu fui um tremendo de novo. fiz tudo errado. Mas vamos tentar mais uma vez, Marco. Fabrício, eu vou chamar uma segurança. Você está me assustando, sério. Vai para casa, segue a sua vida. Depois a gente conversa, sério mesmo. Marco, me ouve. Marco, me ouve. Fiz tudo errado. Fabrício, calma. Mas se você não for meu, você não vai ser de mais ninguém, Marcos. Eu te amei, Eu te amei. Marcos. Me ouve, mano. Marcos. Marcos, eu te amei. Eu juro que eu te amei, irmão. Marcos.